e aí galera beleza vou estar aqui hoje ensinando vocês a a como tirar o download do seu whatsapp aí vai ser mole mole vou ensinar vocês aí vocês vão entrar em seu whatsapp vocês vão vir aqui ó no botão que tem aí vai aparecer esse menu aqui ó se no seu celular aparecer três bolinhas vocês vem aqui e aperta aí aí vai ter que aparecer esse menu aí configuração vocês vão vir aqui ó, cadê? Conversas e chamadas. Download automático. Aqui ó, é quando você tem Wi-Fi. Se você quiser deixar marcado tudo ali, aí, é com vocês. Aí você vem aqui e tudo, para não baixar aqueles arquivos que você não quer. Aqui é aqui no Wi- é no, na sua rede móvel. Você vem aqui e marca, dá OK. Pronto. É só isso. Aí nunca mais você vai receber aquelas fotos, aqueles vídeos que você não não quer receber, entendeu? É isso aí pessoal, se inscreva no meu canal, deixe seu like aí e compartilhe esse vídeo. Valeu, até a próxima.